Então, triangulação, a gente vai trabalhar com isso. Vou fazer um exercício rápido aqui de triangulação. Então, agora eu vou mostrar para vocês o foco. E eu vou focar totalmente numa xícara que está aqui em cima da minha mesa. Atenção, e eu vou trabalhar com o nariz, já, para construir o palhaço. Então, filma eu aqui, Thiago. acompanha o meu nariz aqui, por favor. Ó, foco, eu estou no presente, eu parei. Ai, e eu vou trabalhar o foco agora com o meu nariz. Quem puxa é o nariz. E eu olho uou, com o nariz. Ai, que legal. E aí eu vou fazer a quebra de quarta parede agora e vou levar isso para o público. Tcharam, a emoção que eu senti. Tcharam, tcharam. Agora eu vou olhar para o meu dedo. Tcharam, e agora eu vou olhar para a xícara. Tcharam, e agora eu vou olhar para o público. Tcharam, e agora eu vou fazer a triangulação. Ponto 1 um do triângulo. Ponto 2 o público. Ponto 3 a xícara. Um, dois, três. Um. Vem comigo. Dois. Vou mais devagar. Três. Dois. Um. E olha só. A gente pode ser um palhaço verborrágico, que fala pelos cotovelos e quando a gente fala, ou a gente sabe exatamente o que a gente diz, porque a palavra ela tem um significado. Se você não sabe o significado dessa palavra e ela escapa da sua boca, você já deu uma informação equivocada para a pessoa. Ou você pode simplesmente trabalhar com a comunicação não verbal, porque aí... Você vai expressar algo e vai deixar com que o público faça a leitura, que é muito mais interessante. Você tem um espetáculo, mas na cabeça de cada plateia tem uma leitura diferente. Então, olha só, eu vou fazer agora esse exercício sem falar de novo. E vou trabalhar com outra coisa aqui que depois eu vou falar. O dedo, a xícara, eu. Nós vamos trabalhar exatamente esse triângulo, Tiago. Então, ó. E agora eu vou botar ritmo nisso, ó. Então aqui, eu preciso estar no presente. E aí eu começo a trabalhar com foco. Toda vez que eu falar palhaço, vocês coloquem entre parênteses humano.